Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e de forma eficiente. Sabe que emagrecer é uma coisa muito fácil de se fazer.